Eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes segundo instruído por lei e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças que tens a forma da ciência e da verdade na lei, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas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 o que o é no interior e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus.